Fala, galera minimalista, como é que vocês estão? Tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai reagir a mais coisas minimalistas em casa, decoração, ideias que vocês trazem para nós. ou que a gente procura o, o nosso colaborador, Tomás? Dá um rei aí, Tomás. Fala, pessoas. O que, que você trouxe para gente hoje aí? Então, a gente veio de um vídeo aí anterior é, que a pessoa fez um makeover ali na casa Sim. e... Né, tava aquela bagunça e deu uma geral. geral deu uma geral e chamou de minimalista né eu fiquei meio na dúvida ali se se tava mesmo minimalista e eu encontrei essa que eu acho eu acho que é o, é o meu tipo de minimalismo mas quero a sua opinião vamos ver vamos ver não naquela organizada básica né Apertando o parafuso Colocando os vasinhos já, já me agrada bastante Já tá me agradando bastante É um makeover da sala Esse é o antes ah, Esse é o antes não, não tá totalmente ruim Não, não, não tá ruim não Não tá ruim Tem umas coisas, uma baguncinha aqui, outra ali Mas bonito, bonito Não tá tão ruim não Bastante vaso Bastante plantinha louca da, das plantas, igual eu. É uma cristaleira aqui meio bagunçada, dá para arrumar as caixas aqui em cima. Mas que ficaria legal, assim, dando uma organizadinha já ficaria legal. Ali tá mais organizado, porque na foto não, no anterior não tava assim, ah, ué. Eu tô imaginando ou era outro móvel? Ah, é outro móvel, tem dois móveis. Um que tem um monte de bagunça e um que é um bar, barzinho caixinhas organizadoras hora da hora da organização Tirou, ó. tapetinho que que você cê... é, é, assim ah. quando você vai analisar se a gente uhum. for ser mais técnico uhum. mais tem chato que até <risos> para não falar ah, chato? A gente tem, só analisando é, é entretenimento é, tem, tem umas coisas ali assim a gente não sabe é, o que que aquilo significa para a pessoa uh -huh, né? uh -huh. mas ó, volta um framezinho aí é olha ali ó tem uma caixa ali que parece que ser um alguma coisa Nintendo ali sim, parece um tem uns bonequinhos uhum, uhum. então assim, a gente não sabe o que, que isso significa pra pessoa que mora aí mas uhum. se fosse né, ser mais chato uhum. não precisava, né Aquelas várias coisinhas sim, ali, sim, meio sim. desconexo e tal uhum. parte da você vê, muito fio e tal acho que eles vão organizar isso aí que é uma coisa que, que faz muita diferença na decoração, a organização de fio né Forrando os armários com um tapete Pra não riscar o chão Agora que eu vi Será que aqueles tinham um armário que tinha um monte de coisa Dentro, Sim. tava bagunça Eles juntaram, é, são esses barzinho. dois Aham, exatamente. E os dois eram iguais, né? é, eram iguais Por isso que eu fiquei na dúvida E agora eles juntaram, pelo visto né? Agora, a cena que a gente viu no começo, pintando Ah, vai pintar o móvel Isso aí é legal, hein é arriscado, né? É arriscado, porque... é eu, eu já não tenho coragem É, arriscado é um medo, que... porque os detalhes, é... né? Tem que pintar porque muito, assim, tem que pintar às vezes na foto fica muito bonito Sim, mas às mas, vezes pessoalmente E é, pro dia a dia, às vezes não funciona tão bem Então assim, é. se você não sabe o que tá fazendo, é melhor não fazer Inclusive Chamou ela já, já até se sujou ali é. <risos> Colocou a mão na tinta fresca detalhinhos apertando as olha, só que olha o tanto de jogo é pelo visto acho que é só o fundo da cristaleira, onde é que tem o um vidro aí é legal é um detalhe aí, vai, é, aí, aí tudo bem aí foi, foi bem tem uns enfeites bem bonitos aí eu diria assim bebidas para quem gosta ah lá foi só o fundo mesmo Ó, pintou as prateleiras é, e de o um fundo. Ah, deu, deu outra cara, deu outra cara. Deu outra outra cara. cara Por quê? Realmente. Porque o branco, ele vai deixar as outras coisas chamando atenção. O branco, ele vai deixar aquele, aquela cara de mais limpo, né, no ambiente. E ele deu uma com várias emendada legais. ele deu uma emendada com, a, com o fundo da parede, assim, parece que ampliou. Sim, sim, olha a diferença, olha a diferença. É muito melhor, muito melhor. Esse é o tipo de minimalismo mesmo que, que é fácil de aplicar em casa, uns detalhinhos, sabe? Não é pra você mudar a sua casa toda, ter que reformar tudo. É fazer uns detalhes, deixar a casa mais limpa, mais organizada. E aí vai procurar um móvel planejado, né, eu acho. Ou vai fazer alguma coisa planejada. Boa madeirinha. Isso. Sabe o que é isso? Ah, lixa. lixa. Ah, uma lixa. Nossa, isso tô... aqui é diferente daqui, né? A gente comprar aquelas que é tipo um papelzinho, né? Vai pintar uma... Ah, aquela, aquela meia parede. Eu, eu confesso que eu acho bonito em alguns locais, mas que eu ainda não tive coragem de fazer em casa. Você faria um barrado? Eu acho que eu não, eu não sei se é um negócio... Oh, essa esse é uma, é uma coisa que eu acho legal, talvez, né? é que aí eu acho que ela tá fazendo na sala, mas Sim. isso é, é legal às vezes. No quarto, é... com uma, uma cabeceira. Isso. Ah, isso fica uma uma legal, cabeceira. fica legal, é realmente. É que na sala, eu, dependendo da parede, eu já vou até abrir o, aspas aqui, ó. Se a parede tiver muita deformidade, esse aqui é uma parede com textura, aparece muito mais, você vê que tem uma... Um risco aqui, então assim tem que tomar cuidado lógico, é, talvez vai colocar uns móveis vai tampar qualquer defeitinho, e tudo mais e aí também a gente sendo muito perfeccionista também, vamos dizer que a gente está olhando com um olhar crítico pro negócio, mas na verdade fica bonito de qualquer não, jeito mas você vai ver, ela vai colocar um, um acabamento com a madeira ali ah. e dá uma cara diferente pra, pro negócio ah, isso aí é legal, hein, aquelas para não não. Ah, é uma fita isso É uma fita dupla face isso? Será? Parece uma fita É Sim. uma fita dupla face com velcro Ah, legal isso então, aí Se ela quiser tirar, tá mais ah, fácil é. tirar. Já fez o negócio pensando Pra mudar, né A coisa que mais nós gostamos de fazer em casa É mudar, modificar Mediu com Nível Pra ficar retinho você vê que tem todo um cuidado, até no, a roupa, esses tons terrosos, isso me agrada muito. A, a, a, o vídeo mesmo, olhando com um olhar mais crítico do vídeo. Bonito. Chamou o marido para ajudar a fazer as medidinhas, eu vou passar um pouquinho para a gente ver aqui. Ah, o resultado ficou bonito, hein? É, dá, um, dá uma cara tá, interessante. Tá, ficou, não, ficou muito bonito. Olhando assim. Você cara, falou, é, vai botar os móveis ali na É, frente, tampa né? aqueles detalhezinhos da parede, sabe? É, de, e, eu, e outra, é, como ela usa os móveis todos madeirados. Uh -huh, combina muito, e né? Ela, e ela gosta muito de planta ali, você vê que ela tem bastante. Sim, isso planta, aqui, ó, isso aqui são os tons que mais me agradam, na verdade. Foi é o marronzinho, o branco, o verde das plantas. Isso aqui é cara mesmo, minimalista mesmo. E me agrada demais. E os móveis dela já são com essa pegada. Você vê que não tem muito detalhe nos móveis. Difícil achar uns móveis assim aqui no Brasil. A gente às vezes a gente acha, mas. Tá escuro, mas vamos continuar. Tá invernizando as madeirinhas, né? Ah, isso aqui é legal, eu gosto, hein? um lego e é um lego de casa na árvore bonito é junto com as plantas ali tenho... é, você vê que é, é compô né? você vê com um, um brinquedo que às vezes imagine, era inimaginável pra fazer a parte da decoração minimalista, ficou legal olha que legal, ela tem uma Por... coleção ah, ali de, de vinil uh -huh. só yeah. que ficou muito organizado é, organizou ali. de um jeito que ficou bonito os cactos as leguminosas, os cactos, bonitinhos demais. As plantinhas dão aquela cara de vida pro lugar, né? Naquela outra casa que a gente viu que era só o quintal do lado de fora, dava uma pegadinha do lado de dentro, mas isso aí faz toda a diferença. Bacana. É, em cima é, do, é, do, do do banquinho, não precisava, poderia não pôr é. no chão, no cantinho, né? Duvidoso é um esse aí, né? mas... Uh uma comigo ninguém pode ali, Onde? tapetinho, tapetinho agrada, hein, esse é aqueles de Deixa esse é, é do tipo que eu que eu gosto é aquele ele tem uma textura só mas que é, é um tem estampa né sim, sim verdade apertando mais alguns parafusinhos é legal, que é para não, não, não riscar o chão, aquela, aquelas almofadinhas para pôr no pé. São várias ideias que, que vocês podem implementar em casa e até eu vou copiar umas aqui, olhando aqui, eu já tive umas ideias, ó. Banquinho, pode ser escondido. Olha, é, gostei. a ideia, a ideia é boa, Não ocupa espaço, quando precisa você tira. Mesinha com a pegada industrial de ferro e vidro. Eu achei muito interessante de ser duas e ocupar pouco espaço. Se você precisar... tem assim. aí você abre ela, né? É uma coisa se caixão. Às vezes vem o pessoal em casa, você precisa servir mais coisas, uhum. você precisa de mais espaço. Sim. A IKEA sempre com seus móveis lindos. Né? Aí, assim, Prontinho. aqueles hum. fios passando no chão ali... <risos> Tem que dar escondida, é. o fios é o que mais pega, no final das contas, é o que mais me pega. Olha aquilo ali, dá uma apertada, né? Me dá é. vontade de ir lá botar uma canaleta e esconder Sim, tudo. sim. Amarrar é. o resto. Uma lugarzinho um pra colocar os. Aí, ó. Isso, olha, olha isso. a diferença. Aí, aí, aí. pelo aí. amor de Deus. <risos> Obrigado. <risos> Essa caprichou, hein? De falar que, olhando assim, que ela não tá mostrando como um todo, mas já assim já tá bonito demais. Lindíssimos enfeites. Ah, olha lá. Escondeu os esse tipo, é esse tipo de CST também, ó. É legal, de palha, é, né? Com pra, pano. Com, eu, eu, eu vejo muito pessoal de fora, né? Usando uhum. PCs para guardar roupa Sim, né? sim. Aqui não é tão comum, né? Não, não, não é tão comum, mas é bonito. As almofadinhas, eu gosto desse tipo de almofada sem estampa também, uma. As plantinhas não pode faltar, né? Tem só umas seis plantas por centímetro. Agora sim, hein? E aí? E esse visual? te agrada? Não, pra, mi, pra mim esse, esse é o minimalismo que, que me agrada assim. Demais, realmente. É, é assim, ela ainda é a, a louca das plantas. É a louca das plantas. Eu por experiência própria não, não teria esse tanto de planta aí que é difícil Assassinar, assassinar Ó, te falar, tá perfeito pra mim. Se fosse pra mexer alguma coisa, o eu, que, que eu iria fazer? Eu iria tirar esses puxadores aqui e iria cobrir depois eles, mas é lógico. Ah, como que você vai abrir a gaveta, né? Tem que precisar pensar numa soluçãozinha. Pra ficar assim, visualmente mais. Eu não gosto muito de puxador assim. Mas deu um toque especial aqui na casa. Deu um... um detalhe bonitinho. Talvez eu. Sei lá. Aqui, ó, por exemplo, se você olhar esse móvel aqui, ó. Ele não tem puxador. Já me agrada mais. Sabe? Deixa aquela coisa mais reta e tudo mais. Mas, nossa, ficou lindíssimo. Tá, olhando assim visualmente parece que ainda tem muita coisa, mas é por causa das plantas, né? Mas já é, é, é muita coisa que não incomoda tanto, sabe? Porque você olha aquela as outras casas que a gente viu, que tem uma bagunça mesmo, parece... É uma, isso é uma... É bastante coisa, mas bem organizada. Então acho que faz mais sentido. Para as nossas casas, não dá para ter uma casa inteira sem nada. Porque é legal. É, tem muita é ideia essa... para implementar, né? Eu essa acho que... Tá mais... Tá mais Sim. dentro da realidade, né? Sim, tá mais dentro da realidade. Tem as, as bebidas, os copos, os, os livros, né? Uma coisa que me pegou é que tem dois abajurs na, na, na, na sala. Tudo bem se ela não tiver nenhuma iluminação... Na, no teto que, que é o costume do pessoal americano é, ter né só tem, iluminação tem, tem de abajur é tem outro no, aqui no ó teto. é então tem outro aqui provavelmente não tem porque são três até agora contando Plantinhos. Num lugar estratégico pro sol da manhã bater é me agrada muito moraria fácil fácil fácil fácil é, você vê que tá tudo bem organizado, é, é. tudo bem colocado. Tem que tomar cuidado para não bagunçar isso aqui, que é fácil bagunçar também. Sim. Aí, é, e assim, dá para ver também que como foi algumas peças escolhidas a dedo, assim, sim. você vê que deve ter ali uma importância a pessoa sim. que mora ali, né? é, isso é importante. Não tá ali aleatório, né? Sim, olha ah lá, o antes... Não tava feio, né? A gente concordou que não tava feio. Tava feio? Tava. Agora ficou feio, comparado, né? É, agora, é, exatamente. Aquele choque de realidade. É, isso aqui, ó. Uma baguncinha aqui que dá pra organizar e tal. Mas já tava, já tava legal. Ah, mas agora ficou bem mais limpo, visualmente, bem mais bonito. É o que eu falei, ó. Um abajur. dois abajur. É. E tem mais um aqui, ó. um 3. pouquinho no, no antes, uh -huh. agora eu até fiquei numa dúvida aí. Tá, ah, deixa eu me perdi aqui no frame. É que é, é estranho que tá parecendo que a parede, talvez, eu, eu não sei se... Porque ela mudou as cores do tapete, do sofá, ah, tá. e umas coisas mais claras. Aham. Uh -huh. Mas deu a impressão ali que a, que a parede tá com uma cor diferente também. Não sei se é iluminação. Pode ser sol. iluminação, acredito que seja iluminação. É, a iluminação do sol, tá horário. O cantinho é, é, das o plantas. Esco Escolheu bem pra, pra filmagem. Sim, ah, com valorizou. certeza, com certeza. Olha lá. O mais importante é isso aqui, ó A sala se transformou num espaço Que nós amamos passar o tempo, é isso você E com coisas que eles amam, lógico É isso aí, é... não é pra se desfazer de tudo Coisas que são importantes, você tem que deixar Não precisa ser radical é As é, o, o lance eu acho que é isso aí que você falou mesmo. Não, não é sobre as coisas, é sobre como você está se sentindo no ambiente. Exatamente, se você se sente bem é, no local, independente de, de, de organização, lógico, uma casa organizada é melhor, né? A gente tem que estar tá com a casa organizada. Mas esse ambiente, ele, ele te trazendo a felicidade, ou te deixando com vontade de ficar ali mais tempo, é o que importa. No final das contas, é isso que importa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomás, dá o nosso recado final aí para a galera. Ah, como sempre, a gente aceita sugestões, então só deixa Manda os vídeos, manda nos comentários, manda no direct do Tomás, no meu. A gente vai analisar e reagir aos vídeos para vocês. Curtam, comentem, compartilhem. A opinião de vocês é muito importante para nós. Forte abraço e até o próximo vídeo.